Para conquistar uma vaga no grid da Fórmula 1 em 2023, Felipe Drogovic sabe que precisa passar por etapas que não dependem só do seu talento, principalmente com o mercado de pilotos cada vez mais concorrido. Porém, por mais que a elite do automobilismo mundial seja o sonho de qualquer piloto, outras categorias estão em crescimento e atraem jovens promessas, como a Fórmula E. Mas sendo a categoria que for, um detalhe crucial ainda é um grande desafio na vida dos pilotos que estão na base. A busca por patrocínio. E Drogovic falou ao Grande Prêmio sobre como enxerga o futuro além da Fórmula 1. Quando a gente pensa em patrocínio, a gente sabe que isso é sempre um desafio na vida de um atleta brasileiro, né? Não só brasileiro, né? Todo, qualquer atleta, ele sempre depende muito de um investimento financeiro para poder seguir na carreira. E o seu chefe de equipe, inclusive, ele deu uma, uma declaração recente falando sobre isso, né? Que as empresas elas precisam olhar para você, precisam investir em você. Na sua opinião, o que, que você acha que falta para que de fato é, empresas nacionais. Venham é, investir Não só em pilotos, mas em atletas Para que eles sigam carreira O que, que falta para que esse investimento apareça? Olha, eu acho que A boa vontade das, das empresas No final das contas, né? Eu acho que o brasileiro hoje em dia está muito carente de um piloto na, na Fórmula 1 E de uma certa forma Me parece que eles estão é, esperando Alguém chegar lá Para realmente ajudar E não é assim que acontece, né? Você tem que conversar de baixo, realmente para ajudar algum piloto a chegar lá, e eu acho que eles estão um pouco inseguros. Falando, é, não tem ninguém para ajudar agora, porque só tá naquela forma 1, forma 1, forma 1 e, e ainda não tem piloto lá para realmente ajudar, né? Tem pegada pegar da, das, das categorias de base. Então, eu acho que esse é o maior motivo. A gente pode também culpar uma situação no país que não tá muito boa, o câmbio e tudo mais. Mas eu acho que ainda tem muita pessoa, muito, muitas empresas em condição de, é, de ajudar e isso não tá acontecendo, né? Então eu acho que é, falta aí uma é, um bom ver dessas, dessas empresas aí realmente para é, pensar de uma maneira diferente e tentar é, alavancar alguns pilotos que, que certamente o Brasil tem muitos talentos brasileiros que, que tem que alavancar para cima. Perfeito. É, Felipe, quando a gente olha para o grid da Fórmula 1, a gente vê ainda algumas vagas. É, você falou aí que você prefere se manter de fora, não... Não quer muito ainda é, saber a fundo para você manter o foco na, na temporada 2022 da F2. Você precisa vencer a F2 antes de, de qualquer tipo de movimento para a Fórmula 1. Mas quando você olha para esse grid, tem algum lugar que, que você olha e você fala assim: isso seria uma porta de entrada boa para um piloto que está que tá vindo da base? Você acha que tem alguma vaga ali que seria interessante? Talvez, ou, ou até mesmo uma equipe que você gostaria de um dia ter oportunidade? Olha, eu acho que na situação que a gente tá, qualquer piloto de Fórmula 2 abraçaria qualquer oportunidade que tem na Fórmula 1, né? seja lá qual for a equipe. Eu acho que pro ano que vem é, a gente tem que olhar as vagas que, que, que vão estar livres, é, que eu acho, me parece que, no caso, é, as vagas que vão estar livres é Aston Martin Haas, e é, tô esquecendo alguma, acho que é o Pini está aparecendo, mas nada é confirmado ainda, né? Então está nesse jogo das cartas aí, cada um tem que é, se virar nos trinta para para realmente primeiro saber qual que são as vagas e depois aceitar com o gol mesmo, mas é, acho que tem muitas coisas para para realmente fazer isso acontecer e, e qualquer vaga que que der certo, que, que a gente tiver a oportunidade, a gente com certeza vai vai abraçar realmente porque é, é muito limitado hoje em dia, né? Eu acho que hoje em dia está sendo uma das épocas mais difíceis para você entrar na Fórmula 1 é, para qualquer piloto, né? Você vê, antes você tinha pilotos nem passando pela, pela Fórmula 2 indo para a Fórmula 1, ou é, chegando atrás na Fórmula 2 indo para a Fórmula 1, hoje em dia nem o piloto que ganhou a Fórmula 2 está conseguindo ir, né? Então, é, realmente tá muito difícil, mas ao mesmo tempo, é, acho que se você tiver na hora certa, com tudo certo, é... Se que quiser, pode acontecer. Então, eu estou sempre sendo focado aí, pelo menos, para cumprir com a minha parte. Perfeito. Então, para a gente encerrar, é, você tinha falado lá atrás que quando você... É, foi em 2021 que você, ao final, considerou outras opções fora da Fórmula 2, e aí veio o contrato da MP para mais uma temporada. Então, eu tenho justamente uma pergunta sobre isso. Além da Fórmula 1, como que você enxerga é, essas possibilidades fora da Fórmula 1, você se vê em alguma categoria, por exemplo a Fórmula E ela tem crescido muito tanto que a gente tem pilotos que foram da Fórmula 2 hoje correndo na Fórmula E é, tem sido uma alternativa para você, o que que você considera além da Fórmula 1 como alternativa para você continuar em atividade caso você seja o campeão da Fórmula 2 Olha, é... Eu acho que tem muitas opções fora da Fórmula 1. É... Acredito que é... a WEC, o Mundial de Endurance com a nova categoria da Hypercar, vai abrir portas para vários pilotos nessa situação, né, que foram bem, mas não conseguiram estar na Fórmula 1. É... Talvez Indy, talvez Fórmula E. Eu acho que tem muitas categorias que você pode realmente viver disso, né, é... ser um piloto profissional. É... Mas eu por enquanto, prefiro não pensar nisso. Logicamente, tem algumas categorias e eu seria muito feliz nelas caso não entrasse na Fórmula 1. Mas, ao mesmo tempo, estou sempre, sempre, sempre focado em, em realmente entrar na Fórmula 1 e prefiro não ficar pensando muito nisso. Certo, ok. Bom, Felipe, é isso. Te agradeço muito por ter nos atendido nessa manhã. Aqui, manhã, não sei qual o horário aí onde você está nesse momento, Ai, mas... Mas muito obrigada por ter recebido o Grande Prêmio. Muito obrigado a vocês e até o próximo encontro com a torcida de todos. Um abraço. E aí, o que você acha da temporada de Felipe Drogovic na Fórmula 2 e que caminho ele toma no futuro? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like e também ativar as notificações. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal do Grande Prêmio.